Você sabia que seguir Jesus não tem nada a ver com ir para a igreja? Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você como eu tenho feito para ser um discípulo de Jesus cada vez melhor. E eu penso que a coisa mais importante que um seguidor de Jesus deve ter é aprender a ouvir a voz do seu mestre. Isso porque se eu só for capaz de ouvir a voz uns dos outros, dos pregadores famosos, então eu vou acabar me tornando um discípulo, seguidor desses caras e não de Jesus. E então sempre quando Jesus estiver falando, seja num relato histórico ou mesmo na nossa mente, então eu devo me atentar, prestar atenção nas suas palavras. E é por isso que eu costumo dizer que quando uma pessoa se torna membro de alguma instituição religiosa, dificilmente isso vai contribuir para que ela se torne uma seguidora de Jesus. Afinal, nesses lugares costumam ter os pregadores fixos, que sempre vão estar dando as opiniões deles, sempre vão estar lendo um monte de coisa, por exemplo, que contém na Bíblia, e efetivamente, para tudo aquilo que Jesus ordenou, vai ser dada uma importância menor. Até porque a instituição sempre vai ter que estar sujeita ao regimento eclesiástico, que foi determinado por aquela rede de denominações, isso sem contar a submissão às leis dos homens que dificilmente correspondem às coisas que Jesus disse para ser feita. A gente pode citar também as tradições religiosas, os costumes que foram adquiridos ao longo dos anos, que absolutamente não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. E com isso eu não estou afirmando que você deveria deixar de ser membro de algum lugar, mas você pelo menos deveria estar atento à voz do bom pastor que chama as suas ovelhas para fora dos apriscos. E se você não sabe que referência eu estou utilizando, então dá uma olhada lá em João no capítulo 10. Mas hoje eu queria ler com você uma outra coisa que Jesus disse, que na verdade me ajuda muito em me tornar um discípulo de Jesus cada vez melhor. E esse princípio basicamente é, eu vou aprender melhor as palavras de Jesus na medida em que eu ensinar as palavras de Jesus. Sempre quando você quiser ensinar alguma coisa com clareza e profundidade, Procure ensinar outras pessoas. E em resumo, eu estou querendo dizer que a gente aprende melhor ensinando. E Jesus falou a respeito desse assunto. Vamos dar uma olhada lá em Mateus, no capítulo 28. E essas são as palavras de Jesus que estão relatadas ao final do Evangelho de Mateus. E diz assim no verso 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão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 isso significa que não é a Bíblia quem tem toda a autoridade, não é a igreja católica, nem a igreja protestante. Não é uma liderança teológica tradicional e nem pentecostal. Se Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, então Ele está no centro de todo o processo de aprendizagem, de todo o processo de formação de discípulos de Jesus. E Jesus começa dizendo para a gente ir e batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, dentro da vontade dEle. E também ensinando as pessoas a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou. Isso porque se eu quero que uma pessoa siga a Jesus, então eu tenho que citar para ela palavras de Jesus e não as minhas próprias palavras. Eu tenho que apresentar para as pessoas os princípios que Jesus nos trouxe e não os princípios que eu gostaria que as pessoas tivessem. E para que uma relação de discipulado, de Jesus como mestre e nós como seus aprendizes, se efetive, então precisamos estar próximos dele. Eu preciso aprender a estar com Jesus nas coisas que ele prioriza e deixar de estar nos lugares onde ele não quer que eu esteja. Eu preciso aprender a dar prioridade para estar onde Jesus está, a fazer as coisas que Ele está fazendo nesse exato momento, a falar das coisas que Ele disse e não que as pessoas costumam dizer por aí. E se a gente estiver próximo a Ele dessa maneira, Ele garante que estará próximo de nós quando diz que estará conosco até o fim dos tempos. E se tem alguma pessoa aí que ama a Jesus, certamente vai levar isso em consideração, porque vai querer que ele esteja próximo de você. Eu estou querendo dizer com isso que alguém que realmente ama Jesus vai estar indo para as nações, ajudando as nações a serem batizadas, imersas em nome dele. Vai estar ajudando as nações a guardar todas as palavras de Jesus. Ou seja, vai estar discipulando essas nações a prestarem atenção no que Jesus ordenou. E sempre aparece alguém que confunde as coisas, dizendo que seguir Jesus na verdade é seguir a Bíblia. Então o que a gente precisa fazer é estudar a Bíblia. E agora eu vou te mostrar por que esse tipo de raciocínio está errado. Presta atenção no que Jesus disse aqui em João capítulo 8, verso 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E sobre essa liberdade Jesus se refere mais adiante. Em verdade, em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado, lá no verso 34. Então você percebe aqui que existe uma sequência. Primeiro, a gente permanece na palavra para que depois nos tornemos discípulos de Jesus, conhecendo a verdade e então tendo liberdade do pecado. E liberdade de pecado não tem a ver com liberdade com relação a uma moral religiosa mas sim liberdade de uma vida de erro, de uma vida afastada da fidelidade de Jesus. E eu estou abrindo esse parênteses porque tem políticos e pessoas seguidoras de políticos que costumam achar que a liberdade a qual Jesus está se referindo é uma liberdade política. Mas isso não tem nada a ver com o contexto, é só você ler esse capítulo direito. E Jesus está dizendo claramente aqui que é para que permaneçamos firmes nas palavras dele. Ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Isso porque se eu permanecer firmemente nas palavras de Moisés, que supostamente escreveu o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, então eu vou acabar me tornando um discípulo de Moisés. Se eu prestar mais atenção nas lideranças farisaicas ou nas lideranças dos saduceus, então eu vou me tornar um discípulo desses partidos religiosos. E o mesmo se dá com pessoas que dão mais ouvidos ao Papa, a algum apóstolo da modernidade. Isso inclui também muitos desses grandes pastores evangélicos. E por que não também muitos guias e sábios esotéricos. E é muito interessante que se você acompanhar esse texto na sequência, a resposta dos religiosos é, nós somos descendência de Abraão. Ou seja, o referencial deles estava em Abraão. Eles eram seguidores de Abraão. Então eles não estavam entendendo aquilo que Jesus tinha acabado de dizer. Para que vocês se tornem meus discípulos, vocês precisam prestar atenção no que eu estou falando. E é por isso que seguir a Bíblia fazendo uma igualdade de importância das palavras de Jesus com as palavras de Moisés, as palavras de Paulo, as palavras de Pedro é uma coisa muito perigosa, porque a gente vai acabar sendo discípulos de diversas dessas personalidades ao invés de discípulos de Jesus. E é por isso que para seguir a Jesus verdadeiramente vai ser difícil, porque a gente vai ter que nadar contra a maré, contra todo o movimento das religiosidades tradicionais. E isso explica porque Jesus trouxe para a gente algumas condições para que a gente seja um discípulo dele. Como, por exemplo, em Lucas 9, quando ele disse que a gente precisa perder a nossa vida para salvar, que precisamos negar a nós mesmos, carregar a nossa própria cruz ou ainda em Lucas 14, quando Jesus nos ensina que devemos amar mais a Ele do que os nossos próprios parentes, os nossos pais, os nossos filhos e os nossos próprios irmãos. E aí, você acha que faltou alguma coisa? Então faz um comentário aí nesse vídeo. Agora, se você queria saber especificamente quais são as condições que Jesus deu para ser um discípulo dEle, então dá uma olhada nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!